Cadillacs and Dinosaurs! Saudações internautas, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos! Esse já é o quinto vídeo, se você perdeu os vídeos anteriores é só conferir a playlist correspondente! Toma! Fogo nele! Antes de mais nada queria agradecer a todos que estão comentando nos vídeos vocês não sabem é. o quanto isso ajuda Seu feedback é muito importante Não esqueça de ler todos os comentários É isso aí, a gente acaba de lançar lo na portada Ih, <risos> cuidado com o T-Rex, hein Sai pra lá, gordo não vai acordar ninguém, não Ah Inscreva-se e ative as notificações Para não perder os próximos vídeos e o oh, cara Boa, Chivas Opa, bazuca Toma Eu lembro que no arcade eu chegava até aqui com uma ficha Depois era um festival de mortes e vale que eu jogava num lugar que o trator era de graça. Era num restaurante. Se chamava Juta do Barão. E olha o Blanca aí. Hahaha. também é da Capco, então eles podem fazer isso. Ah, se liga no salão épico. Ah, moleque! Cadillac tem uma das melhores trilhas de todos os tempos. Vou bliterar. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer que eu traga mais vídeos como esse? Então não esqueça do like, hein? É isso aí, ajeita o cabelo Ah, moleque! É isso aí! Ana é uma mulher de respeito E... Toma Reload Ih, tá pegando fogo, bicho ah! agora vamos para o chefe. Mas o que, o que está acontecendo aqui? Quem fez isso? Ah, você vai pagar. Fogo nele. Ah, eu também tenho uma. on my ass, Yeah!